Sejam muito bem-vindos ao canal e para quem não me conhece eu me chamo Michelle Vernier e para quem acompanha o canal sabe que é um canal completamente diferente dos outros e que eu apareço apenas em momentos especiais e esse é um momento super especial, por quê? Nós estamos visitando o templo budista. Mas além da gente estar visitando o templo budista, que a gente vai mostrar para vocês como é que é, o que que acontece, eu vou compartilhar cada pedacinho dessa visita com vocês. Mas antes eu quero contar uma história que aconteceu comigo, uma das experiências que eu tive nas últimas semanas, porque vocês sabem que tudo está acontecendo muito rápido. Em uma das minhas caminhadas matinais, eu recebo uma ligação do Paraná. E quando eu atendo essa ligação, é, a pessoa se identifica como um dos inscritos do canal que tinha acabado de assistir, do, de assistir um vídeo, me dando a maior força que eu precisava continuar com os conteúdos, que estava ajudando muitas pessoas. E nessa ligação, o mais interessante de tudo é que nós ficamos conversando por 40 minutos. Tá? Foi uma troca muito bacana. É um momento muito especial. E depois disso, nós continuamos nos conectando através de mensagens, reflexões, que se resumiu no vídeo de terça-feira da semana passada. Depois disso, esse vídeo ele foi um sucesso, né? muitas pessoas elogiaram, tivemos muitos comentários. E na quarta-feira eu recebo uma outra surpresa desse querido amigo, o Milton Boabsi. Uh, dizendo que ele viria a Porto Alegre e que gostaria de tomar um café comigo. E adivinha, quem está aqui comigo e vai fazer essa visita conosco? Eu mesmo! O Milton! <risos> Bom dia a todos! <risos> e nós vamos compartilhar com vocês cada momento e cada pedacinho dessa visita aqui. E para isso agora nós vamos na sala de vídeos, né uhum. Milton? E aí a gente vai compartilhar cada pedacinho, depois o Milton vai contar um pouco dessa experiência que ele está tendo aqui comigo, uh, com tudo que está acontecendo aí na nossa volta. Ok, gente? Então vamos lá, que essa é a nossa primeira, nossa primeira caminhada. Começamos a nossa visita e esse aqui é o Templo Kadrolin, o templo principal onde é realizadas meditações em dias especiais, é aberto ao público todos os domingos às 9 15 da manhã. Como não podemos tirar fotos e nem filmagem, apenas imagens do exterior do templo. É muito lindo, gente, esse lugar é muito especial. Esta é a Tara Verde, e aqui você invoca a manifestação feminina da iluminação, a salvadora veloz cuja intenção iluminada sobrepuja a inveja e os ciúmes. Aqui no templo, eles valorizam até o caminho das formigas. Olha só, que bacana. Não pise nas formigas, para dizer que tudo é vida. E o amor por todos os seres. Este local é o arranjo da mandala das 21 taras, as budas femininas. Tara é uma manifestação feminina da mente iluminada E todas as deades femininas são indissociáveis dela Em tibetano, seu nome é Drola, mãe da liberação Porque ela tomou o voto particular de liberar os seres dos oito grandes medos Que são projeções das negatividades existentes na mente Aquela moça linda que está lá, chama Kapse Ela veio do botão, do outro lado do mundo e ela faz esses biscoitos muito bons, né, Miguel? Delicioso! Gostou? Como que é o nome desse biscoito? Cabo é? E da onde que ele vem? A gente fazer aqui, mas a gente fazia botanês Ele é da onde? Um deles eu morar aqui não Eu gostei desse biscoito, eu também Sagrado, doce <risos> Outra construção maravilhosa. Trata-se da expressão da Terra Pura, um reino que expressamente iluminado. Erguer a Terra Pura foi o último desejo do mestre Rinpoche, o seu último grande projeto antes de morrer em 2002. O local abriga suas cinzas. Rinpoche era um mestre da meditação do budismo tibetano que trouxe aos Estados Unidos e à América Latina ensinamentos espirituais extremamente raros e profundos, totalmente desconhecidos no Ocidente até poucas décadas atrás. O espaço costuma ser bastante silencioso e todas as estátuas e construções são cuidadosamente decorados de acordo com a tradição tibetana. Conta para nós um pouquinho dessa tua experiência. O que que tu tá sentindo no teu coração? O que que te moveu a vir para o Rio Grande do Sul? O que que é que tá... É, qual é a transformação? Qual é a conexão que você tá sentindo com a natureza, com tudo que vem acontecendo? Bom, desde o primeiro vídeo, o que me chamou a atenção foi a naturalidade como os temas são expostos, sem nenhum misticismo, sem qualquer fascinação sobre os temas. Todos eles têm um sequenciamento e um encadeamento muito inteligente para que todos nós possamos ter uma compreensão maior por esse momento onde Todos nós estamos é, de desenvolvimento a partir do, do despertar. O que, que te moveu vir aqui no Rio Grande do Sul? Conta um pouquinho pra gente. É, eu entendo que não só nesse trabalho do canal, mas em vários núcleos, é, uma transformação já está em curso. A minha sensação é de que nós estamos saindo de uma realidade mais individualista e competitiva e passando por uma realidade onde o cooperar e o compartilhar está tá, tá se manifestando. Uma situação da materialidade está sendo questionada e novos horizontes estão se estabelecendo. Tanto num processo de, de autocura, de perdão... Autodescobrimento... De autodescobrimento e a partir disso uh, tudo começa a ficar mais claro. Né? A visita do Milton aqui uh, em Porto Alegre foi algo revelador. Tá? Uh, nós tivemos uma conversa ontem muito profunda, eu e o Milton, e eu entendi tudo que eu precisava escutar através da mensagem que ele veio trazer para mim. E desde o momento em que nós começamos a conversar, é, o chakra, até te comentava lá no, no café, né? O chakra da coroa, a energia, a vibração, eu sentia na minha pele a todo instante. E sentia que tudo que eu estava ouvindo ali era muito verdadeiro, muito real e que fazia parte dessa missão que o canal SOS por Gaia tem, que a Michele tem também com o Planeta. Então, gente, eu estou aqui também para dizer que esse canal ele é nosso, né? porque, como o Milton, é uma sementinha, é a primeira sementinha que a gente está plantando aqui no canal para quem sente que é importante fazer uma transmissão, uma comunicação, uma informação ou uma mensagem. Eu sou os seus ouvidos e eu sou a sua voz. Então, sintam-se muito à vontade. O Milton sabe é, que eu sou uma pessoa muito simples. Sorrimos muito, né, Milton? Sim, bastante. É, muito alegres a nossa viagem toda. Foi surpreendente. Cada, cada pedacinho, porque esse vídeo, na realidade, era para acontecer ontem lá no café. E o mais bacana de tudo é que Uh, eu fui com a intenção de fazer esse momento com o Milton lá para entender a experiência, entender o que estava que, o que que trazendo ele até Porto Alegre. Né? E aí quando eu descobri todo o propósito do que ele realmente veio fazer aqui, eu entendi. E eu entendi também que lá não era um ambiente para a gente estar tá fazendo um vídeo, como aqui. E hoje nós estamos aqui eu agradeço imensamente o carinho do Milton, o carinho de vocês todos os dias. Como eu sempre digo, meu coração... Um dia é, eu escutei uma frase e eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Quando você sorri para a vida, a vida sorri para você. E é exatamente isso. Os nossos pensamentos, eles criam as nossas experiências o nosso coração ele conecta através de um fio as pessoas certas que precisam estar naquele momento então por isso a gente precisa ter muito cuidado e a gente sempre fala isso e todo mundo sabe a gente está careca de saber né cuidar os pensamentos pensamentos positivos porque a mente ela tem uma tagarela que muitas vezes deixa uh, interfere, interfere, né? No, no entendimento Exatamente, e o coração, ele faz toda aquela outra parte de filtro, né? Através dos nossos sentimentos e ele, e ele é o nosso grande professor Você Isso. me perguntou qual era o propósito né? Ah, vamos é, lá O que eu vejo, e eu já te falei é, Que o, o canal, ele tem uma progressão de, de, de radiação pelo número de... de de seguidores, mas o que eu acho que é mais importante e relevante é, é que a partir desse alto entendimento auto-descobrimento de cada participante começam a haver conexões e essas conexões elas vão construindo uma consciência coletiva e este é o ponto principal Bom, Michel sobre... Esse momento que vivemos, onde vários núcleos estão se formando, várias sementes estão se expressando. Mas tem um, uma condução superior que nos impulsiona. É, é como o vento nessas bandeiras. É, cada bandeira é uma semente. E por mais que a gente não admita essa possibilidade, nós já estamos em expressão. Então, o que eu recomendo a todos que estão nesse processo, estão em permanente reflexão, é que deixe o vento conduzir, deixe o vento encaminhar. E esse vento, ele... Deixe ir, né, Deixe ir. Este vento é o caminho do coração. Então, é necessário o, o silenciar da mente. Não, não precisa ter uma transcendência, um grau meditativo. A meditação é a paz em cada realização nossa, em cada ato mais, é, mais singelo, mas que seja feito com amor. É, aí é um estado permanente meditativo, é uma sequência de atos e que... A, a mente vai silenciando, e este silenciar da mente ele, ele passa. Elevar é... a frequência vibracional do nosso corpo físico, das nossas condições mentais, né? E conecta o coração. E falando agora em deixando ir, é... deixe ir, deixe ir, o que não serve mais deixar ir o que não serve mais perdoe perdoe se auto perdoe se também. auto perdoe principalmente entrar no processo de autoconhecimento autodescobrimento perdão e autocura ontem até nós estávamos falando sobre os passos né às vezes você, você tem uma recebe uma reação de alguém e é difícil controlar as emoções né gente especialistas dizem que a gente não consegue controlar as nossas emoções que não há quem diga que nós conseguimos porque a emoção ele é um, um impulso sobre uma reação externa né e se a gente entender que essa reação vem por mais que você de repente tenha um impulso emocional o um impulso das suas emoções você a recebê-las processá-las, perdoá-las e liberá-las, né? Isso é um passinho de cada vez para que você consiga fazer esse, esse processo. Não é fácil, tá? Uh, para as pessoas que... Ainda não despertaram, é mais difícil, mas para quem já está despertando, já tem, já começa a ter esse autocontrole. Entendendo que a gente precisa trabalhar as nossas emoções, as nossas emoções são as nossas crianças, né? Nosso coração é o nosso grande mestre. Que essa seja, Milton, é a primeira semente aqui do canal que a gente esteja plantando para que todos uh, estejam abertos, dispostos em cooperar, colaborar, contribuir, participar, então o canal está aberto para vocês, O meu WhatsApp sempre fica na descrição dos vídeos, então vocês vão ser, sempre ter contato direto comigo e às vezes tem pessoas que dizem, ah ela responde rapidinho, às vezes eu consigo responder rapidinho, às vezes não tão rápido, mas eu respondo sim e atendo ao telefone sim e estamos juntos. E a participação de todos é fundamental, porque existe uma, um, um plano que está se descortinando. E cada elemento dessa maravilhosa composição, é, se sentirem pelo coração que a, a expressão é necessária, eu recomendo que, que, que façam. É, que coloquem a sua experiência, coloquem a sua realidade, porque isso não só promove a união, mas também é, vai tornando todo esse processo, que é muito solitário, muito individual, é, um processo natural, onde a gente consegue se ver no outro, onde é, tudo começa a, a fazer sentido é, que é um processo único, é esse vento que está conduzindo tudo aqui, esse é o processo. Esse é, é o processo, é. Ele, ele pode parecer que tá caótico, intenso, é. mas ele é perfeito. É, atravessar essa. Essas barreiras, né? Essa, essa transformação <risos> é, fica muito mais simples quando nós temos a noção de conjunto e de que todos estão é, conectados e interligados mesmo que seja é, por um breve pensamento por um por uma lembrança por um é, por um ideal é, por isso que eu recomendo que é, todos se, se manifestem dentro do que os seus corações, Estão é, sentindo. Estão sentindo. <risos> Isso aí. Uh, os pequenos já estão uh, nos esperando, porque nós viemos com, com o Miguel e a Manu. É o meu caçula e a caçula da minha irmã. Então, esse, esse momento é um momento muito especial e eles vieram com a gente, né? As crianças, elas nos dão muita alegria. E, e elas são as nossas sementes e é o legado que a gente vai deixar para eles né gente então assim às vezes as nossas heranças muitas pessoas acham que herdar coisas materiais é uma grande herança mas a gente já viu o exemplo de que quantas pessoas ficam milionárias e constroem, constroem, constroem, constroem, constroem e aí é, deixam para os filhos os filhos acabam brigando dando discórdias nas famílias Aí essas heranças uh, vão para os netos, né? E o que, que acontece? Esses netos não sabem nem qual é a alma desse, desse material. E acabam botando tudo fora. Então, o nosso maior legado para os nossos filhos é isso. É as nossas experiências de vida. É o poder pisar na grama, é o poder acordar e dar um bom dia para o meu filho. Todos os dias de manhã, isso pra mim é rico, riquíssimo. É o amor, né? Então ah, agora você mostra o que você lá. Caminhar, vou. Caminhar, brincar e ser mãe. Ser mãe e tocar no coraçãozinho de cada um de vocês aqui com as nossas mensagens. Agora eu vou mostrar pra vocês os dois. Miguel e Manu, vem cá. Mãe! Ah, não consegui ver a câmera. A câmera. Essa aqui, a Manu e o Miguel, querem mandar um recadinho para o público? Sim. O que, que vocês querem falar? Hum, que eu amo a Nutella. <risos> Manuzinho, o que, que você quer falar? Muito amor... E carinho. Muito amor e carinho. Agora eu quero um beijo de vocês dois. Ai, gente, gratidão por tudo. Se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade, deixando Sim. seu comentário, sua sugestão é muito importante para o é. crescimento do nosso canal. Curtam, compartilhem. Gratidão por nos acompanhar, por apoiar e por estarmos juntos. Todos somos um. Beijo no coração de todos vocês. <risos>